o fato maringá.com ao vivo na cidade de Maringá para mostrar para você a Maringá Encantada 2022. Olha só que linda! Olha, sabe onde nós estamos aqui nesse exato momento? Praça dos Expedicionários. Gente, tá tão bonito aqui. Todas as árvores circuladas com luzes. Olha só que coisa linda. <risos> É a Maringá Encantada 2022 que já deu a sua largada na última quinta-feira, 18 de novembro e prossegue até o dia 8 de janeiro de 2023. Olha que linda, gente! A noite está super agradável. E você quiser sair com a família para fazer uma caminhada na Praça. Renato Celidoni, ou Praça da Prefeitura de Maringá, tem várias atividades artísticas, apresentações de música, corais, dança, teatro, sempre duas apresentações por noite, uma às sete e outra às 21 horas. Tira dentes. Agora nós chegamos na quinze de novembro. Olha só que maravilha, hein? Como está linda a cidade, meu Deus! Muito lindo, né? Esse espírito natalino, essas luzes que nos remete a paz, à harmonia, né? a uma vida boa. E o ano novo que vai chegar também, 2023, novos capítulos para começar e outros se encerrando.